olá bom dia pessoal bom dia todo mundo acordado bom bem como está exposto desculpa meu nome é cláudio nascimento Eu sou diretor de tecnologia no município de olinda sou também conselheiro do porto digital em recife é um parque tecnológico urbano né, com 20 anos de existência e representa essa entidade aqui no Brasil e na América Latina, que é OASC, Open Agile Smart Cities. E também sou embaixador da Campus há um bom tempo. Tá? Hoje eu vim falar um pouco de uma coisa que poucas pessoas, para minha surpresa, ainda no Brasil, não discutem, que são as ODS. Né? Alguém aqui sabe o que é ODS? Está escrito aí, né? Bem. E como existe um jargão aqui também que vamos pensar fora da caixa né mas eu digo aqui nossa como é que você vai pensar fora da caixa se o problema está dentro da caixa então para mim não, não soa muito bem isso porque parece que é uma fuga nossa né quando a gente começa a ah, vamos pensar fora da caixa a gente não resolveu a porra do problema dentro da caixa e aí com essa iniciativa e entendendo um pouco de mundo eu comecei a me preocupar como é que a gente pode fazer negócio dentro dessas 17 caixas e trazer esse entendimento e me desculpe os startupeiros aí que parem de tentar fazer o um novo tinder o um novo aplicativo de cerveja e vamos se preocupar com coisas sérias que tem nesse mundo quem é de tecnologia aqui todo mundo uma pessoa duas bem quem é de tecnologia conhece bem essa tira aqui que é de Gordon Moore, não dá para ver muito tempo. Ela é de 65, ele já falava disso na banalização da computação. né? E eu, eu fui morador de periferia, dos 5 aos 17, e aquilo me preocupava, eu não tive acesso a muitas essas coisas. né? Mas, quando comecei a ter acesso a essas coisas, eu comecei a me preocupar. Tá, a tecnologia está aí, o que, é que a gente está fazendo com o tempo que ganhamos com o uso da tecnologia? Estamos nos preocupando com o quê? Né? Isso é muito maluco, né? porque a gente só quer Tweetar, tweetar, quer estar tá conectado, quer dar likes né? E ninguém fala Então, nas minhas andanças, eu, pelo menos de Campos, Eu tenho 10 anos de campus, 12 anos que a campus tem no Brasil Eu nunca via a meninada sempre preocupando com o novo aplicativo do momento O novo Tinder do momento, o novo qualquer coisa Mas as coisas muito sérias que perpetuam a nossa sociedade A gente não se preocupa então, por mais que eu adore a tecnologia, eu comecei a ficar usar ressalvas e entender de que forma com a tecnologia eu poderia mensurar outras coisas. Vocês querem ver um exemplo muito claro disso? Quem aqui esquecesse essa criatura em casa voltaria para pegar? E quem esquecesse? Obrigado. Quem esquecesse essa outra criatura aqui, ó? voltaria para pegar. Beleza? Todo mundo, né? Tem uma coisa bem gravante nisso. Estão fazendo com o tempo que vocês conseguiram adquirir usando essa ferramenta? Estão, estão conectados com essa disrupção que o mundo está trazendo para vocês? você não precisa mais ir no banco, você paga pelo celular, você não precisa mais ligar para um táxi, você tira o táxi aí. E aí, essa curva aqui de disrupção, percebam, isso é um processo evolutivo de mundo, é assim que o mundo hoje se comporta. E aí, em que ponto nós estamos? Tem mais? Sabe por que? Nossas ideias estão assim, ó? a gente está esquecendo as coisas, a gente está em clusters isolados, porque temos medo de se conectar. Nós não falamos nossas ideias para o nosso amiguinho, porque tem medo que ele roube a nossa ideia. Você quer ver essa coisa aqui? É, estudantes aqui tem, com certeza. Você faz que curso? Química. É, quantas pessoas você conhece do DA de Direito? Do DA de Direito. Percebem? A gente não conhece quem são é nossos pares no futuro. A gente não conhece nossos pares de universidades, porque a gente tem medo de... Vocês se fecham naquela bolha, só conhece quem é de química, quem é de ciência da computação. E isso a gente perde-se muito tempo, porque a gente tem medo. Perdemos o time de ouvir, sentir, e o principal, de partilhar, porque estamos conectados de forma errada. E aí, ó que vocês tenham isso aqui, ó, informações, conhecimento, né? E aí começou os insights, mas como é que a gente linka esses insights? Percebam qual é o momento certo? Então, é, é muito maluco dizer isso para vocês, porque nós somos incutidos nas nossas cabeças várias premissas que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, jeitinho brasileiro. Quem é que acha que dá jeitinho brasileiro? Ou achava? Pois é, né? Você não se acha uma pessoa criativa. Então, a partir de hoje, você faz: eu não dou jeitinho brasileiro, eu sou criativo. Eu sou criativa. Sacou? Que é a premissa que a gente começou a incutir nas nossas vidas. E é isso deixou um leque imenso de oportunidades, porque a gente não se entende, não se enquadra como criativos. A galera lá fora percebe essa criatividade nossa. Entendeu? E aí, retomando as favelas, essa criatividade é muito mais aguçada, porque a necessidade faz isso. Não é jeitinho brasileiro, é criatividade mesmo. O Gable estava aqui agora, eu ia falar da NASA, mas, enfim, isso é só uma teoria para a gente entender como essas coisas se comportam. Mas vamos mais em frente. As, coisas, as ideias são muito extremas, né? então a gente tem que fazer esse auto filtro que eu digo que não tem pessoa mais criativa que os brasileiros. Eu já ouvi isso por onde eu passo. Né? E uma coisa que a gente perdeu, o time, não importa governo, A, B ou C, por exemplo, eu tive o privilégio de participar de cinco orçamentos participativos fora do país. A única coisa que eu achei bacana era que os caras, quando conduziu o orçamento participativo, diziam essa iniciativa começou no Brasil e a gente perdeu o time. Infelizmente, perdemos o time. Portugal, hoje, para você ter ideia, o Porto, tudo bem, a gente está falando de, uma, de um país, tamanho do de de um, de um Estado nosso. Portugal, em 17 anos, ele vê uma pivotada geral. Para você ter ideia, quem conhece aqui o Porto, Cidade do Porto, em Portugal? Cidade do Porto, 40% do PIB do Porto hoje, vem de escalapes, que eram startups e hoje promovem. Hoje está tendo um movimento regresso. Não tem nada do vale do silício. Eu trato o vale do silício como vale do suprício. A sua ideia é mais uma. E eu vejo vários jovens se preocupando em ir para os Estados Unidos. Ah, eu tenho que ir para o vale do silício. Não vai rolar, galera. Primeiro, língua. Segundo, leis. E vocês esquecem que Portugal é a porta para a Europa. Até as leis é parecida com a nossa. Então, comece a pensar dessa forma. Isso é muito extremo. Isso aqui... Vocês vão ver como a ODS está bem conectada com o que é Open Innovation. Né? Isso aqui, olha, é exatamente nesse ponto que nós estamos. E esse filtro aqui, ó, de colaboração, percebe essa voltando aquela origem de se conhecer melhor, de estar perto do outro? A gente perdeu a tecnologia mais avançada que nós temos, que é do toque, olhar olho no olho. A gente não se fala mais. E isso... Você consegue minimizar, inclusive já existe movimentos europeus. Como existe o slow food na Itália, que começou na Itália. Existe movimento de, porque sabe-se que a grana vai ficar escassa no mundo. Tem vários estudiosos falando isso. Então, se não tem grana para todo mundo, vai ter fome. E a única coisa que pode combater isso é a troca. Olha a gente voltando para o escambo, gente. Isso já acontece nas favelas há muitos anos. Eu lembro quando eu era moleque em favela, faltava o café na minha casa. Minha avó, vá na casa da sua vizinha lá, da, da sua tia. Chegava lá, tia, a minha avó mandou eu pegar um, um copo de café. Então, há essa brodagem. Lá em Recife a gente chama muito brodagem, né? que é aquela coisa muito perta. E as pessoas se ajudam. E aí você evita alguém passar fome, eu caí em desespero, porque não tenho o que comer. Né? E a gente aí, cara, é um país que produz tanto grão como o nosso e muita gente passando fome. Não faz sentido, não dá para entender. E olha que somos mestres em sabe estamos um topo aí de esperação de desperdação de alimentos ai que que é uma abelha e aí como criar produtos inovadores a partir de desafios relevantes do mercado o que é desafio relevante do mercado na atual conjuntura eu estou falando de mundo aquela coisa de você pensar agir local e pensar global será que é um novo tinder eu passo nas bancas aí e vejo muito isso. Olha, eu estou criando um app. App de quê? Um novo Uber. E aí? Vocês sabem que qual é a maior empresa que está investindo em carro autônomo no mundo? Alguém aqui sabe? A Uber. Ou seja, ela criou uma coisa e vai destruir. Tchau para os motoristas do Uber. Sacam? É assim que o mundo se comporta. E aí, pensando nisso aí, como a gente consegue trabalhar bem pensando agenda 21 e fazer negócios com isso Está muito pequena a letra porque infelizmente não deu para fazer a apresentação e moldar porque vocês sabem essas coisas de de Microsoft e Mac que às vezes distorce tudo mas aqui eu, eu digo muito esses atores aqui os solucionadores que a gente tem muito isso principalmente em periferia você vê muito isso a galera trocando essa ideia e fazendo as coisas é, com cinco computadores, criar um computador e aquilo lá ser o computador da... Enfim, de qualquer ação que eles estão fazendo dentro da de favela. Como os laboratórios incluem, são computadores recondicionados. Né? Ah, droga. Então, perceba que esse filtro é assim. Ó, é assim que a gente deve trabalhar. Se conectar e ir fazendo esse filtro. Né? Motivadores, articuladores... Habilidades diferentes, nem sempre uma graduação resolve. Tem alguém, mestres e doutores aqui na plateia? Algum doutor, algum mestre? Você tem a ideia? 32% dos nossos mestres e doutores estão desempregados. Fato real. E aí? Um carro que funcionava há 150 anos atrás, funciona do mesmo jeito hoje? E por que a nossa educação é? Percebem que a gente se tornou uma máquina de multiplicar coisas. E olha o desespero agora. É você estar tá aqui no Cerrado e... Quanto vale o Cerrado? Como vai estar tá esse Cerrado daqui a 20 anos? Já se pensaram nisso? E aí? Hoje está tudo massa, né? E aí? Amanhã? Eu estava dando uma estudada aqui, a concentração de água que vocês têm é imensa e aí os chineses comprando tudo aqui nessa região é terra ou é água então começa a se questionar essas coisas e aí olha só que maluquice eu percebo nessa troca que por mais informações que nós temos as coisas ainda são difíceis de ter esse acesso por isso que é uma grande interrogação posse o acesso esses pontos aqui que vocês estão vendo são Twitters, tempo real. Na Europa, América do Norte, todos esses pontos azuis aqui são notícias de tempo reais. América do Sul, São Paulo. Olha que maluquice. Isso é bom, é ruim? Como é que vocês entendem isso? Sou, sou? Tempo real. Vocês sabem que o brasileiro é a terceira população do mundo mais conectada. Em rede, não é que tem acesso. Em rede. Perde para Filipinas e Finlândia. Olha aí. Sabiam disso? Agora, pasmem. Será que a gente está tendo esse acesso de forma adequada? Se o brasileiro é a terceira população mais conectada faz parte do do globo não é isso sabe o que é que os brasileiros estão vendo pornografia esse é um dado real de 2017 olha o acesso mundial e aí chocante né estamos desbravando as coisas E é muito maluco você reverter isso. Você só consegue reverter isso com engajamento. E esse engajamento é na base. Minha mãe, será que minha mãe não me ama porque eu passei no vestibular? Será que minha mãe queria que eu ficasse morando na favela? Não. Isso simplesmente é proteção para não frustrar o filho, que é um ambiente que ele não pode acessar. Porque foi incutido na cabeça dela dessa forma. E pasmem. E assim se replica... Minha avó sofreu isso, fez isso com minha mãe, minha bisa fez com a minha avó. E assim, que bom que estacionou em mim. Que bom. E aí, cabe uma reflexão. Todo mundo quer usar né, tecnologia, quer ter o acesso, quer ter tudo. né? Mas já se preocuparam a quantidade de minérios que tem aqui? Quem trabalha naquelas minas e o que vem para cá? Como é que é isso? Não, né? A gente quer usar a ponta. Tem ideia de quantas pessoas morreram em Minas, somente para extrair minérios que estão aqui dentro? O nióbio agora aqui é o ouro do momento, né? que o Brasil tem para caramba. Saúde e bem-estar. Nossa, isso é comum, é o nosso dia a dia. E aí? Por que a gente não pensa em melhorar isso? Educação de qualidade. Será que a gente tem educação de qualidade? Eu confesso que eu tive muito problema na universidade, tive mesmo. Porque eu sempre fui um cara inquieto, eu nunca deixei a universidade atrapalhar meus estudos. É sério. Então tem certas coisas que você, me desculpe os professores, é isso. Ou se recicla ou se recicla. Eu sempre fui um moleque muito inquieto com as coisas. O que me incomodava eu ia perguntar, não, isso não faz sentido. Não, não faz sentido. E aí eu digo, olha, eu sou adepto àquela, àquele slogan, não deixe a universidade atrapalhar seus estudos, estude, se forme, mas não se isole, porque senão você vai ser mais um dado de mestres e doutores desempregados nesse país, 32%. E agora, pior ainda, não estou aqui questionando o governo A, B C, não. A ciência ainda muda as coisas. E sem ciência a gente não consegue fazer as coisas, não faz sentido. Igualdade de gêneros. Vocês imaginam, eu realmente eu trabalho com tecnologia e sei o quanto essa área é machista. É muito machista a minha área, gente. Eu tenho vergonha disso. Então, lá no Porto Digital, a gente criou políticas de envolver as mulheres nas discussões do parque. Não importa quanto o parque fatura. A gente tem um faturamento expressivo, a gente tem um faturamento de 1.700 milhões ano. Tem 328 empresas dentro do parque. A última a chegar agora foi o iFood. Mas, projeções de mulheres na direção dessas empresas, a gente está questionando isso. E criamos o Minas. São programas dentro do Porto Digital que a gente se reúne com as mulheres que são CEOs das empresas para envolver as, as, as meninas e trazer essas meninas para o debate. Entendeu? Eu faço parte de um conselho, é... são 17 pessoas, o único negro sou eu. Ah, Cláudio, foi difícil? Foi. Até hoje é difícil. É. Mas eu nunca deixei essa porra me abater. Não vai mudar tão rápido. Mas a minha filha já ora, ah, homem, mulher, preto, branco, é gente. Eu digo, a minha resposta é a minha filhota, de 15 anos. Então, gente, são coisas que a gente tem que estar muito atento no nosso dia a dia. Eu, recentemente, eu estava conversando com um advogado, que eu estava mudando uma, uma cláusula na empresa, e ele fez... Pô, Cláudio, também, né, cara? Olha só, um advogado renomado do Estado. Pô, Cláudio, também, né? Essa galera também, tudo que é denegrir, né? Ele falando com o negrão e usa essa expressão, denegrir. Vocês imaginam eu, Cláudio, chegar para um judeu. Olha, meu filho judiava muito disso. Como é que um judeu vai se sentir? As pessoas não se percebem, porque perdeu esse time, saca? Esse time. Fica essa galera aí, ah, porque o robô vai tomar o lugar do humano... Falácia, gente, me desculpa. O humano vai apertar a porra do botão para esse robô funcionar? Então, não caia nessas, nessas balelas. Ah, dado é o petróleo do futuro. Eu entendo que dado é o petróleo do futuro. Mas por que a gente não cuidar bem de quem gera os dados? Que somos nós. Então, tem tudo tem suas disparidades e as coisas que a gente pode fazer juntos. E aqui eu acho que cabe bem a região aqui, né, Pedrão? Como é que está a política de saneamento básico? Como é que é isso? Então, gente, existe portal da transparência para a gente estar tá conectado com isso. E não é criticar, é propor. Temos, sabe, um grande defeito de criticar sempre a gestão pública, mas a gente nunca propõe, a gente nunca chega junto, tá? Saca? A gente nunca chega junto, nunca chega para dialogar. Por exemplo, olha a distância da universidade e do poder público. A inteligência está lá. E aí me, me cabe agora. Não sou educador, mas minha mulher é professora. E eu falo muito isso para ela. Eu digo, olha, nós criamos a geração de direitos. Por quê? Eu estou cansado de ir nas universidades discutir algo e a primeira coisa é do moleque chegar e botar o dedão na minha cara pelo fato de eu ser gestor público. Ah, por que isso? Porque eu digo, ô, oh, queridão, vamos lá. Esquece o Cláudio, gestor público. Agora vamos falar de Cláudio, cidadão. Está aqui do lado. O Cláudio, cidadão, ele recolhe os impostos deles todos para vir o salário do professor Pedro dentro da Universidade Pública Federal para te educar. Qual é a troca, irmão? Não, qual é a troca? Você está recebendo na universidade pública, você está estudando na universidade pública, qual é a troca? Não, digo, vou fazer melhor, voltou o cloud, gestor público, propõe. Eu era um cara para ter todas as raivas de poder público do mundo, porque eu morei em favela. Vocês imaginam? Mas eu sinto tanta falta da favela, porque eu tinha, olha, a amizade era catracada, todo mundo se ajuda. E olha que hoje tem especialistas em trabalhar essas ações. Vai para a favela para tu ver o que é bom, o que é realmente comunidade, de fato. Né? Mesmo nesse contexto de disparidades incríveis. Eu, minha mãe trabalhava em casa de família, eu levava uma queda, arranhava o joelho, minha vizinha me dava banho e ainda fazia papinha para mim. Isso é cuidar. E a gente hoje acha que cidades inteligentes é criar muros de 20 metros, você mora 30 anos lado do vizinho, não conhece. Então, percebe que essa porra está tudo doida Esse mundo está muito muito complicado né negócios olha só o sol daqui dá para se trabalhar muita coisa nesse sentido como lá no sertão também tem muita coisa bacana inclusive a gente está trabalhando bem por exemplo alguém aqui já ouviu falar de petrolina petrolina sertão de pernambuco você sabe que lá tem um dos melhores vinhos. alguém sabe disso Espumante premiado na Suíça a 23 reais. Eu tomo pra porra quando vou lá. 23 reais. E o que é que acontece? Lá eles chamam de Orla, que é a beira do rio, São Francisco. Apartamento de 6 milhões, Pedrão. Aí eu botei o pessoal de Petrolina para falar com meus amigos do Rio Grande do Sul, que também trabalham com uva. Ah, qual é a tirada da safra aí em Petrolina? O ano todo, Sertão. O ano todo. Quem tiver o privilégio, já foi a Londres, tem uma loja muito chique lá chamada Herald's. A do Dodge lá que morreu com a princesa Daiane. Você vai no terceiro andar, manga de petrolina, goiaba de petrolina, uva de petrolina e abacaxi do Piauí. E a gente não conhece. Vocês percebem a riqueza ao redor desse cerrado? O que se pode explorar? Eu costumo dizer que eu faço uma consultoria na Amazônia Azul e Amazônia Verde. Eu trabalho do Maranhão ao Acre. E é impressionante como o Brasil não conhece o Brasil. Alguém aqui sabe que no Brasil tem cavalo e selvagem? Roraima? O Acre está de costa para o Brasil. Eles nunca conseguiram entender o mercado andino. eu estou falando de 30 milhões de pessoas que podem se conectar. Roraima, o Caribe está ali do lado. Um PIB maior que a América Latina. Gente, é se conectar, a gente tem medo de mundo. Mas vamos lá. Trabalho consciente, crescimento econômico. Sacou? Se conectar. Alguém estava aqui na palestra do Eduardo da WWE aqui ontem? Você estava, né? Você viu o dado lá? O Brasil tem 2 tri, enquanto o mundo está lá ó, com 82 tri de dólares querendo se conectar e a gente está aqui. No eterno mundo de Bob, indústria e inovação. O que é inovação? Muito complexo, isso, né? Não é muito complexo? O fogo não foi uma tecnologia? Não foi? Tecnologia melhor ainda foi o que nós fizemos em volta do fogo, inclusive sexo. Ou não? Chega de bits e bytes, gente. Você a gente começar a pensar em gente. Bits e bytes, você viu o resultado. Né? Quem chegou agora não viu o resultado. Né? De como é que se comporta essa conexão. Mundo. Falamos disso já. De que forma a gente pode trabalhar isso? Tem uma abelha chata aqui, viu, Vini? De que forma a gente pode trabalhar isso melhor? Cidades, comunidades sustentáveis. Eu vejo poucas cidades com esse contexto no Brasil. Pasmem, eu vejo isso na favela. Alguém aqui sabe o PIB da Rocinha? Alguém aqui sabe que na Rocinha tem três bancos? Não, né? Pois é, é um mercado. É um mercado. Alguém aqui conhece, sabe da história de Medellín, né? Não foi Bits e bytes que tirou Medellín daquela desgraça toda? Foi simplesmente biblioteca nas favelas. Aí fica aquele contraponto, posse ou acesso? O que a gente quer é só o acesso, gente. Algumas pessoas acham que riqueza tem uma Land Rover na, na garagem, outra só quer um livro para ler. E nós precisamos ser o mediador de tudo isso. Consumo e produção responsável. É o que eu disse, quanto vale o cerrado? E aí, a comida que vocês comem hoje, vocês sabem a origem? Ah, dá trabalho né, ver tudo isso, né? E tal. Não dá, gente. Territórios, acabei de falar. Mais uma vez. Eu acho que a palavra-chave para essa região é isso aqui. Eu tava, mais uma vez, eu estava fazendo um trabalho no Acre e o Acre não sabia que existia um fundo para observação de pássaros. Disponível lá 2 bi de dólares. E o Acre, ele simplesmente detém 70% dos pássaros da Amazônia, você pode observar no Acre. E eles não tinham esse conhecimento. Lá em Roraima, uma startup conseguiu é, mapear algumas e está trabalhando turismo de experiência. E Roraima é muito engraçado que é a primeira PPC do Brasil, parceria público, privado e comunidade. Percebem como tudo está bem linkado? que tenham mais PPCs, isso aqui é inevitável, a gente tem que estar muito conectado com tudo isso. Parcerias, para de ter medo de se comunicar com as pessoas, falem, procurem, há sempre um cara que vai resolver esse problema que você acha que tem. Espaço, mais uma vez, desigualdade, a gente percebe que há muita desigualdade, Água, sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade, as pessoas acham que é só... Ah, é. Três latinhas coloridas de formas... Não é isso, gente. Sustentabilidade financeira, sustentabilidade de um ambiente. Como é que a gente pode propor isso? Sustentabilidade não se faz somente com quatro latinhas de cores diferentes. tá? Mais uma vez. E o Brasil está desta forma. Eu Estou com pouco tempo já. Então... Temos esse relatório aí que vocês podem ter. Alguém aqui já teve acesso a esses relatórios na internet? Quem que costuma dar uma sacada em portais da transparência? Percebem que a gente vacila pra caramba como cidadão? Porque nosso objetivo é criticar. Criticar. Até para criticar as coisas a gente tem que ter dado, tem que ter embasamento. Não dá pra gente ficar no achismo. Então, qual foi a minha inquietude? eu não tinha acesso morando em favela. Então, eu fui atrás desses acessos. E desses acessos, eu tomei posse. Saca? Esse é o diferencial. Mais uma vez aí, que é o ADS E aí, para estimular vocês, isso aqui é o PIB de 2017 de Londres, da Inglaterra. Somente para a economia criativa, galera. 91.8 bi de libra esterlina. E vocês imaginem se o brasileiro quebrasse essa coisa do jeitinho brasileiro e tratasse como criatividade onde a gente estava. Desbancando várias automobilística, química, enfim, várias indústrias. E dentro das ODS, 8, 9 e 11. Está aí, ó, economia criativa, que é a palavra do momento hoje. E aqui, como gestor público, algumas ações que eu faço. Eu faço o Carnaval de Olinda. Alguém aqui já foi em Olinda? Não? Olinda. Oh, é isso. Eu me relaciono com catadores de latinhas, porque a cidade fica muito suja. Olinda tem 400 mil habitantes. Vocês têm ideia de quantas pessoas eu recebo no carnaval? 3 milhões e 100 eu recebi esse ano. Então, vocês imaginam, como é que eu faço a logística disso? Eu fui para o mundo. Eu simplesmente peguei, é, contratei 300 catadores e, com isso, eu crio um ciclo. Eu trago dinheiro para a mesa desses caras, que no meu linguajar é feijão para lata. O único custo que eu tive aí foi manter os filhos dos catadores com atividade até as 5 da tarde. E olha o resultado. Alguns gestores falam, ah, a prefeitura só teve um lucro de 12 mil reais. Primeiro que não teve dinheiro, gasto. Segundo, o impacto disso no meio ambiente. E aí, olha, para mim como gestor eu trago essa visão. A startup que conseguir solucionar isso aqui, eu digo que vai ser o unicórnio brasileiro. O cidadão, ele sempre pensa serviços, processo e política. Já o governo pensa política, processo e serviço. Como é que a gente vai equalizar esse entendimento? Tá? Eu acredito nessas três palavrinhas mágicas aqui, olha. Isso é mudança. Mudança resolver a oportunidade e sempre incluir. Não importa gênero, não importa nada. Incluir. Sempre incluir. E vocês vão ver o resultado que nós vamos ter. E eu gosto muito dessa frase de um cara que foi vice-presidente da, da Telefônica. E eu conheci esse cara em Portugal. Ele é brasileiro. E montou essa startup. Estava no Vale do Silício. Um cara de muita grana, mas uma, sabe, uma visão de mundo. Algo só inovador se necessariamente melhorar a vida das pessoas. E olho para melhorar a vida das pessoas. São coisas muito Simples. Basta você entender as 17 caixinhas e ainda ganhar dinheiro com isso. Bem, eu acredito em gentes. Gente, negócio, território, espaço e sustentabilidade. Valeu, galera. Ok? Tem perguntas não? Pode perguntar? Ah, perguntas? Não? Perguntas não? Não? É, eu tenho uma. Como funciona? Tipo, você tem trabalhos regionais, essa questão de catador, Você. você é, trabalha em São Paulo, como que é? Eu digo que eu trabalho o mundo, né? Bem, eu faço parte de uma entidade chamada OASC, como eu falei no início. É um, um aglomerado de 25 países que discute cidades inteligentes e me incomodava como gestor essa coisa do muita tecnologia mas um pouco cuidado com gente então eu disse cara eu tenho que fazer eu trabalho com cidades inteligentes no Brasil já há oito anos e fora então eu vi todo esse processo evolutivo de Portugal e da Europa como se comportava e quando eu voltei de Copenhague eu passei uma semana fazendo um curso lá que era Smart Cities People First pessoas primeiro enquanto aqui eu via o Brasil discutir muito máquina máquina máquina e isso me incomodou e eu voltei com essa pegada então a única coisa que eu vi que era, sabe, que eu poderia me agarrar era as ODS, comecei a estudar as ODS. E como, me desculpa gente, mas como, eu não falo isso lá fora de jeito nenhum, eu não falo mal de brasileiro lá fora, eu acho isso a maior burrice, mas a gente tem um hábito de fazer tudo tarde. 2030 está aí e a gente tem que entregar isso aí, nós assinamos esse tratado. E pelo fato de vir de uma, como gestor de uma prefeitura, não de uma cidade grande, mas como Olinda, eu, como gestor público, eu disse, cara, eu tenho que criar mecanismo aqui para tomar visibilidade e isso impactar outras prefeituras que queiram fazer isso. Então, eu fui para a favela e vi, e assim, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque quando eu faço, essa, eu faço essas ação já há três anos, e as pessoas da Comissão Europeia já foram ver isso no Carnaval de Olinda, eu acho que queriam ver o Carnaval, mas também queriam ver a ação com os catadores. É, eu inibo, inclusive, pequenos furtos, pasmem, Sabe aquele ditado, a ocasião faz o ladrão? A Olinda ela está aqui em cima e ao redor está a alfeia, que é as periferias. Quem não conhece e vê, você vai ver que tem muita favela. E muitas vezes um cara desse ele não tem nada, ele não tem como comida para o filho. Ele vai lá para pegar um gringo para tirar um relógio e vender barato ou trocar por droga. Às vezes é isso mesmo. E quando eu, olha, eu tenho um emprego para você, tem cara, porque eu não rodou o vídeo, tem cara lá que tira 400 reais por dia. O fim de tudo isso aí foi eu consegui tirar da rua 53 toneladas de latas. Em três dias eu tinha 5 milhões de latas recolhidas. 300 catadores. Tinha catador que tirou 2 mil reais na semana de carnaval. Porque o cara está movido aqui, ele sabe que ele vai suprir a necessidade dele. Não vai nem pensar em fazer pequenos furtos também. Então, ah, Cláudio, 12 mil não é nada. Mas eu não estou preocupado com os 12 mil que a prefeitura não gastou. estou preocupado com esse impacto e o que eu gerei na vida de cada um desses catadores. Então, para mim, isso é que é gratificante, entendeu? Então, é propósito mesmo. Eu já falei, eu digo, olha, a prefeitura, eu moro em Olinda, eu brinco em Olinda, eu tomo minha cerveja em Olinda, saca? Então, é mais um carinho que eu tenho pela cidade e entender, você não defende o que você não acredita. Eu defendo Olinda, eu falo bem de Olinda porque eu vivencio essa cidade. Então, por isso que eu digo, olha, qual é a alma da tua cidade? Eu entendo a alma da minha cidade e defendo. Eu me engajo. Então, mais uma vez, qual é a alma desse cerrado? Para você se engajar e entender o quanto a riqueza tem nesse, nesse cerrado e que vocês têm que proteger e têm que estar junto. E promover ações como essas, sabe? Para chamar... Isso aqui não é ação política. Eu digo que, eu, como gestor público, eu estou dando uma canetada numa, numa situação aqui, mas quando eu sair do meu birô, eu quero usufruir como cidadão, saca? Eu não quero ter benefícios próprios, não é isso. Eu quero ajudar os meus e quero, sabe, eu quero a minha cidade bem. Então, eu acho que com isso que eu fiz em Olinda, algumas cidades começaram a me chamar para tentar levar. Então, hoje eu faço esse trabalho no Acre, inclusive o Vini, que está ali atrás, também faz. É, no Acre, foi simplesmente um entendimento. Eles não entendiam que no outro lado da fronteira tinha 30 milhões de pessoas que eles precisavam se conectar. Que é o um mercado andino, que está ali, querendo, olha, eis me aqui, né? E as pessoas têm medo. Mais uma vez, reforça essa coisa, sabe, do ouvir, sentir e o principal, partilhar. A gente tem medo de partilhar. Então, fica a se entreguem. Não tenha medo, se entreguem, conversem. Porque o não você já tem, o não você já tem. Mas também ficar parado, esperando, sabe, não vai acontecer. Essa transformação está em cada um de nós. E aí, você impacta dessa forma. Eu faço uma ação dessa, o cara me chama, eu vou lá. E é isso. Grana é sempre consequência. Chega. Chega. E chega. É isso. Obrigado.